Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então, vamos! Então, vamos! Xii, olha lá! Xii, olha lá! Uma caverna! Uma caverna! Vamos entrar! Vamos entrar? Bem devagar! Bem devagar! Xiii. Tá tudo, escuro. tá tudo escuro. Um pelo macio. Um pelo macio. Uma cauda comprida. comprida. Um focinho gelado. Um focinho gelado? Chia uma, uh, onça. uma onça! Vamos correr!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 Verdade. é verdade Eu não wash tinha